Olá pessoal, Tena é Pintura de Dadmai, estou aqui mais uma vez no meu canal, essa é a Music Records, por favor subscreve depois desse vídeo. Então, hoje temos um novo desafio que é fazer o remake da música de prodígio, ou bem dizer, força-prema, não é? E neste caso, o tempo da música é o um último novinho. E a vovó? <risos> tava aqui a sentir esse beat na coluna, mano E esse mano parece bué de young nigga, né? Mas como é Eféss não envelhece Vamos ainda tentar carregar assim dessa forma mm -hmm. Ei. Eu tô a caminho dos 40 Há muito que eu não sou coitadinho Agradeçam-me quando puderem por ter-vos aberto o caminho Sempre que falas com o executivo, fala baixinho. Os pipas eu sou cota, mas as miúdas eu sou novinho. O o tempo tá bom. Sou o último novinho. Vídeo tá baixo, levanta o som. Tipo o último novinho. Os pipas eu sou cota, mas as uh. miúdas eu sou novinho. Assumar um pica do Mondengue pica. Como a nega tipo Yang, negro. Sai pica dos picas porque todo no seu trabalho aqui neste canal então, bora lá então, uma coisa que eu quero esclarecer é que a primeira coisa que devemos fazer quando queremos fazer um remake um vídeo a primeira coisa é detectar o BPM da música para poder acertar se ouvirem aqui agora yeah, agora sim O que eu vou fazer? Eu vou acertar o BPM da música e. começar a bombar. parabéns Ora bem, BPM de detetado, 145 BPM, último novinho, em prodígio, em g bora lá começar a bombar o remédio. Dos 40, há muito que eu não sou coitadinho. Agradeçam-me quando puderem por ter-vos aberto o caminho. Sempre que falas com isso. Thank <sharp inhale> you. Lá é controle. A caminho dos 40, há muito que eu não sou coitadinho Agradeço-me quando puderem por ter vos aperto o caminho Sempre que falas com o executivo Fala baixinho Os papas eu sou corta, mas faz Então Snap tá, né, Eu estou a assim, sentir que o snad está muito forte Então Usei dois, dois né? Usei Snap né, para me poder carregar e ter o mesmo original a caminho dos 40 há muito que eu não sou coitadinho agradeço a meu... caminho dos 40 a caminho dos 40 A caminho dos 40, há muito que eu não sou coitadinho. A caminho dos 40, há muito que eu não sou coitadinho. Agradeçam-me quando puderem por ser vos apertados. Esqueçam-me quando puderem. agradeçam me quando puderem. agradeçam me quando puderem. até agora já temos heads e as Perco sempre que eu falo Eu não sou coitadinho, agradeçam-me quando puderem por ter vos aperto o caminho, sempre que falas coisas o que falta, mas o bico está pronto, então vamos trabalhar na melodia, vamos saber se mais, e, pelo visto, a melodia foi usada, é, aquilo que nós precisamos digitar, é, e yeah, agora sim! E a vovó? tava aqui a sentir na coluna, mano! E esse mano parece muito de anem! E agora sim! E a vovó? tava aqui a sentir na coluna, mano! Tava aqui sem ter espírito na coluna, mano. Esse não parece coitado voilà. nem ter na coluna, mano. E vovó? na coluna, mano. E esse não parece coitane. E a vovó? na coluna, a vovó? E a vovó na mano. E esse man parece muito Yeah, agora sim, e a vovó Tava aqui a assim, esse beat na coluna, mano. E esse mano parece boi. Muito... <laughs> está assim, não é diferente olha só assim, não é E agora sim E a, vou E aí, acho que fizeram uma alta Uma coisa, eu sei que é um Elemento que prepara algo também Tá, vamos lá Bora é lá, montar o mm -hmm. Eu tô a caminho dos 40 Há muito que eu não sou coitadinho Agradeçam-me quando puderem Por ter-vos aberto o caminho Sempre que falas com o Executivo Ya, yeah, agora sim E yeah, a vovô <risos> Tava aqui a assim sentir esse beat na coluna mano E esse mano parece boi de agneira né Mas como a fez não envelhece Vamos ainda tentar carregar assim dessa forma Uhum. Cargar assim dessa forma uhum. Ei, eu tô a caminho dos 40, Há muito que eu não sou coitadinho Agradeçam-me quando puderem por ter vos aberto o caminho Sempre que falas com o executivo Fala baixinho Pros papas eu sou cota Mas pras miúdas eu sou novinho Carro da limbo, swag da onde? Tipo último novinho Eu tô na o tempo tá bom Sou o último novinho o Vídeo tá baixo, levanta o som Tipo último novinho Ei Eu tô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 Fortuny E esse não parece um boi de ano um né? Mas como é fesso não envelhece, vamos ainda tentar carregar assim dessa forma. Bato bola abaixo, bato negas acima da minha faixa Que eu fiz durante 10 anos, todos